O Movimento Mãe de Maio nasceu em 2006, após o assassinato do meu filho, que era um gari que trabalhou de atestado médico no dia que ele foi assassinado pela Polícia do Estado de São Paulo. E eu sou a fundadora do movimento de mães que perderam os filhos na mesma época que o meu. De 12 a 19 de maio, a Polícia do Estado de São Paulo e os grupos de extermínio, junto com os paramilitares, mataram mais de 600 jovens no espaço de uma semana. Ficou conhecido como os Crimes de Maio. A minha filha, no dia 15 de maio de 2006, ela foi assassinada, grávida de nove meses e uma semana. Ela, o marido e a bebê. Ela foi na padaria Seara, uma panificadora que ficava aberta 24 horas, buscar leite para tomar uma vitamina. Onde quatro policiais num carro, encapuzado, pararam e mataram todos os três. A minha história é que eu fui vítima do estado do Rio de Janeiro meu filho foi assassinado na porta de casa por policiais militares do Rio de Janeiro. Ele tinha 10 anos quando ele foi, ele estava sentado na porta de casa, estava uma operação, como é que foi isso? Não tinha operação nenhuma e nem troca de tiro nenhuma, meu filho simplesmente saiu de dentro de casa para esperar a irmã que tinha acabado de chegar do trabalho, sentou na escada esperando ela e infelizmente meu filho foi alvejado de tiro pela polícia.